Sejam, Sejam todos, todos bem-vindos! Bem Hoje uma mistura doida aqui, viu, gente? Pardon. Nos três canais: da Kelly Canedo, da Miroca, Mirijota Costa e, e do, do Frank! É. É, mas olha só, os três, cada um, não tá tudo junto ah, conectado. Ah, ah, ah, é a gente vai tá ficar entrar, olhando assim, sim. não? Acabou de receber sua notificação, olha, cara. <risos> Que legal! <risos> tá muito louco isso aqui a gente vai uhum. falar da, da magia das cartas acho bem legal o Frank vai trazer Frank vai tirar uhum. cartas pra acabei gente. de ganhar novinha nunca é, é, trouxe uns baralhos lindos olha olha que chique gente esse baralho olha dourado dourado, né? dourado olha adoro. olha que lindo olha Ó. Gente, a gente tá aqui na casa do Fran. É, é, hoje a gente passou uma tarde super gostosa. Rindo, pouco. Estivemos com o Wagner Borges lá no IPPB. Pega aí, por Muito favor, Gabi, até o livro. Mas olha, todo gente. mundo vai ter projeção essa noite. Olha é o livro do Wagner. que vale, né, lindo. Lindo, olha. Ó. Eu já li umas páginas li aqui, aqui rapidinho. E, nossa, uhum. belíssimo. Então Vagre. todo mundo vai ter projeção, Vagre projeção é garantida. Ver. Esse aqui é na luz de Cristo, então, o Senhor dos Olhos de Lótus, Olha. bom. É lindo, né? Bom. Olha. Sim. Você aí eu isso aqui, olha. <risos> Desculpa, mostra a <-me. risos> <risos> O pra, problema é que três, três querendo mostrar. Vai, você. Vai, <risos> o, o livro do Wagner, <risos> que <porque risos> <livro> <risos> eu ganhei um presente todo também. Todo, um todo mundo está ah, mostrando tá aqui. aqui. É bem, é é e aí o Frank vai estrear o baralho com a gente, olha é. que legal. Vai. Mas falando é. no livro do Wagner, viu? tá aí, ó. <risos> Wagner, olha, na luz de Cristo, não sei o que do Gente, o Wagner é profundo, né, e eu tenho certeza que vai ser um estudo para deliciar. É. E depois a gente vai deixar os contatos de tudo, primeiro eu quero ver, não, agora a gente tá rindo muito, uhum. mas vai ter que ter concentração, entendeu? Tem que ter regulamento nesse negócio aí. deixa Será que eu enxergo? Deixa o franho pegar. <risos> a coisa. Não, <risos> não, não. É. Mas Ixi. tá legal. Ixi. Tá legal. Ixi. Ixi. Ixi. Sanduíches. Ixi. Olha, gente. Essa então. É só, é só Essa Vamos fazer, então, leitura geral com o pessoal também? Com vocês? Claro, vamos tirar é uma dizer, carta, é então, todo vamos mundo? Lá. Primeiro, vamos tirar logo uma carta pra gente... Saber de vocês, né? É, é calma, deixa. Essa Essa a energia de do dia. Eu não deixo... Olha só, é, é vamos botar ordem não, não, não, na. ordem nessa casa, minha gente. Esse baralho é o quê? Deixa eu explicar aquele. É lindo. Ele... É um tarô. É, é o tarô. Olha, Gente, é, o... é assim, Olha, Quando a gente se ninguém, joga, ninguém bebeu nada, a água, só água fluidificada. Olha <risos> é só isso. Tá aqui, inclusive, é minha água. Oh, é. Tintinho. Isso aqui é colocou... tarô, tarô puro, tarô. Tarô, tarô, é tarô, tarô, tarôzão. Tá? Tarô, tarôzão. Nossa, mãe, olha só, gente, isso aqui. Olha, Vocês conseguem ver a que metade. Que belezura, olha, uhum. que ó. É, Gente, eu tô suando muito. Pegue pó por favor. Tá, tá, tá, tá bom, problema. tá bom, Frank. Brincadeira, <risos> brincadeira. Traz pó pro Frank. Traz pó pó <risos> pro gosto, <moço, risos> pelo amor de já. Olha só. Olha, gente, que e lindo que é. Esse paralho é o quê? Esse... Esse também é o tarô? tarô também. Tarô também? Esse que é o tarô Sim. das bruxas. É muito Sim. legal. Eu tenho que usar luvas é para tirar esse... para colocar esse tarô. Ah, eu muito adoro. muito adoro. Então, o que, que a gente vai fazer? O Frank tem que dar uma imantada nessas cartas aqui primeiro. Sim eu já falei, acho que já gravei alguns vídeos falando do, do que acontece com o tarô também, que a gente coloca nossa energia aqui algumas coisas a gente sente que é medianizado é, lógico que aqui tá bem complicado, sabe? só tá baixando ele vou colocar das bruxas mais Ai, eu vou colocar isso das bruxas, gente Vai num das bruxas, vou num das Sério? bruxas. Sério? Aquilo é maior, hein? Eu adoro Gostei muito. Então, então, e depois tá a gente vai tirar uma carta de tarô e a gente ah, vai, fazer a trabalhando trabalhando, vai, vai fazer uma leitura. É. E Pô, tá a gente, O Franco vai fazer uma leitura. Hoje eu não vou trabalhar não. Pra todo mundo. Ele que vai fazer uma leitura legal. O povo tá vendo mesmo? Tá assistindo? Ah, não. Tem, tem gente, alguém aí? Tem, tem gente aí? Tem lá no meu, olha lá, o pessoal já comentando. Quem tá aí com a gente? Peraí que já eu não, tá também mão. não tô enxergando. Tem gente aqui? É. Oi, gente. Tem gente lá no meu também, ó, o pessoal lá, todo, já botando o coraçãozinho. Gente, a gente tá aqui de surprise, né? É surprise, é. viu? Não, é pra nós. Não, é, também porque, principalmente no meu caso, né, que eu vim em segredo, Isso. em surdina porque toda vez que eu dizia que eu venha pra São Paulo aconteceu alguma coisa, até quebrar o pé eu quebrei, né <risos> então dessa vez eu digo eu não vou falar pra ninguém, E vinha sozinha mas ainda bem que eu não vim, gente eu esqueci de botar o não perturbo, mas tudo bem uhum. <risos> ainda bem porque em cima da falou hora... ali, você não vai acreditar, o que, meu? agora eu saber. eu não sou curioso, O que apareceu ali, você não vai acreditar o que é essa fofoca aí, mesmo. eu não gosto de fofoca, ah, essa foi a boa saída. Black Friday, inclusive, o nosso curso de Baralho Cigano está disponível. Aproveitando. É Disponível num valor bem especial. Ó oh, legal. É. Fauteira, vocês sempre né? seguem. Aproveitando. É, sempre o... pergunto é, que vocês querem aprender Baralho Cigano. Olha, tem é, um curso é super aí. legal. Obrigado, gente. Obrigado. Então, o Frank já está, viu? Tá Depois elas vão cobrar, tá? Pelo. <risos> Pelo a comissão. <risos> Pelo, comissão. Pelo, <risos> Pelo, <risos> Pelo missionário. <risos> Pelo missionário. Vamos lá, então. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, então, vamos... Está aqui de primeiro. Eu vou, de acho de que eu vou inaugurar os dois mesmo. São os dois. Vamos tirar uma carta ah, de casa. É. Então, vamos tirar. Vocês vão tirar, de casa. De casa. É. Então, tirar gente... primeiro, depois a gente tira para o, o, tá, os telespectadores então, tá... tá. também, tá? É, a gente vai, vai parar um pouquinho <risos> para a gente poder... Vamos colocar é, uma energia vamos, vamos legal. Entrar. Vamos entrar. Isso, para a gente colocar uma energia legal. Esse encontro está sendo muito bacana mesmo. Como a gente, como eu tava falando, foi uma coisa assim inesperada, porque vocês que me acompanham, vocês viram que eu tinha programado tudo para vir, não deu certo, na segunda vez também, eu passei mal até na segunda vez, não fiquei bem quando eu, eu vinha para cá, e aí resolvi vir secretamente, não falei nada para ninguém. E aí na última hora eu falei com a Babi, que tá aqui quietinha também conosco. oi é aqui, Babi, vem cá. <risos> E, não, e nada é por acaso, gente. Porque eu achei que eu teria capacidade de dirigir em São Paulo sozinha. Eu e o, o Waze. Ia dar certo. Porque com a Babi nós já nos perdemos. E procura. até comigo que é paulista atrás. juntou três cérebros femininos aqui no mais masculino. Depois, eu, eu o, Fran, de mar, depois o Frank entrou no carro era e esperança, não. Era esperança, mas elas só riam, só riam de mim. Não sei por que essa linha riu tanto assim, tá? Eu vou rir. É, não sei por que, não sei por que, né, Meróbi? E foi ótimo, que aí a gente foi no lançamento do livro do, do, Wagner, do Wagner, e agora a gente está aqui. Então agora, ó. vamos Recomendamos, assim, tá, gente? É. Wagner, se você estiver assistindo, o Merchandise também para você. É lá. que a gente cobra. Vamos lá. Então vamos, uma carta para as meninas. Saudamos o sol, as estrelas, a terra, água o fogo do ar. Nossos mentores espirituais que venham agora, através dessa mensagem, trazer luz e direcionamento para o ser instrumento divino. E cada pessoa que, é, que está tirando, seja no ao vivo, no gravado, para as meninas e todos aqueles que vão se beneficiar dessa leitura. Então, um vaptvupti, miroca, tira é um momento. Esse é um momento. Que a hora tire outro. Esse é o momento. Vamos ver. Vamos ver. Calma. Vamos aproveitar aqui. Saudamos o sol, duas estrelas, a terra água, o ar todo. Tá Os nossos guias, protetores, ciganos e não ciganos que vinham agora, através dessas cartas, trazer direcionamento necessário para quem aqui estiver vendo ao vivo no trabalho. Ou e vocês de casa, já aproveita e escolhe um número: um, dois ou três que nós vamos tirar para vocês. Anota aí, digita embaixo no de Kelly, no de Meire, no meu, um, dois, dois ou três, três. para você poder receber a sua, tá? Já vai colocando aí. Então sintoniza ou simplesmente aí, escuta. Um, dois ou três. Um, dois Escolha. ou três, escolhe aí. Gente. Um, dois ou três. Coloca aí. Vamos lá. Então, meninas, vamos ver de vocês. Miroca. Vocês estão tirando daqui? Tão lindo, gente. Quer, olha, vou ter que colocar luvas para essas cartas. Ah, eu amo essas cartas. Ah, caramba. Vamos lá. Vamos procurar ver de forma intuitiva, mas também diante das simbologias, né? É. Clareza e ao mesmo tempo o energia sol. vital, o sol clareza, força, energia vital. Você está no momento, Miroca, onde você está é, trazendo toda a potência do sol e o sol, o que é que ele faz? Ele atrai as pessoas, porque a energia dele é completamente vital e ele vitaliza aqueles que estão precisando de energia. Então, você está nessa missão de trabalhar, você está muito solar. Então, essa energia solar, eu acho que é isso, o calor... O calor, o calor. Essa energia solar, meu Deus, eu, eu acho que essas mulheres estão na menopausa, porque depois que eu encontrei, olha pra isso, eu tô pingando gente, você não tava assim, Eu ó. tô com frio, você tem que fazer? Ah, eu tô Deus, você Tá com frio, é pra isso, calor. A minha mão, né, tá. é, meu é meu não a minha, eu tô com calhão. Então, <risos> o sol, pra vocês, meninas, ou melhor, pra miroca é a clareza, um momento de força onde você tá vitalizando. É, todos os seus sentidos e ao mesmo tempo ele traz prosperidade, porque você tem clareza para aquilo que você quer. E tendo essa clareza você consegue movimentar é, a tua força maior, aquilo que você já vem há tempos dedicando, aquilo que você já vem há tempos se entregando. E ao mesmo tempo o sol quer iluminar todos, porque ele não é individual. O sol no ego, ele destrói, porque imagina, né a gente vai olhar para o sol muito tempo você pode ficar cego. Então você tem, ele traz a força vital, mas traz o ego também, nesse caso traz o ego, e traz o ego, a vaidade, mas também pode trazer o ego necessário para movimento e a vaidade necessária para o autoconhecimento melhor, para você se gostar, para você estar com você, você estar bem com você, e aí o sol te traz isso em equilíbrio. Claro. Todas as cartas, ela traz uma polaridade, mais hum. positivada ou negativada. Nesse caso, eu vejo como uma potência mesmo de você utilizar a tua força. Você é solar. Então, aproveite a sua energia solar, porque ela vai trazer o direcionamento e a prosperidade e clareza que você precisa nesse momento. E essa aí? Essa aí não ah, Deixa eu enxergar. Bota o o que é isso? É o 4 de peitacos, é o 4 de ouros. Bom, podemos dizer aqui, acrescentando o que é seu já está guardado e você pode estar nesse momento mesmo de, de dividir ou seja você sabe o que é seu pelo menos independentemente de parcerias de questões que vocês façam você faça no externo mas você já já o seu já está guardado não precisa ter medo de nada simplesmente se lançar estabilidade, estabilidade. e isso vai fazer com que dentro da magia e da proteção você vê que ele está com o pentagrama abaixo do pé não pentagrama invertido pentagrama dando a frente colocando o ser, o eu, é, a vista, né, a, na clareza, mas ao mesmo tempo na autopreservação daquilo que você é. O que você é já não, as pessoas são detalhes diante daquilo que a sua essência já grita. Então seja a sua essência e a sua prosperidade ela sempre vai transportar, nunca vai faltar. Se você assim estiver ancorado nessa magia do ser, nessa energia Bacana. de viver, né? Então acho que que hora é gostou Vamos ver, vi. Uma vi. das minhas cartas, é a minha carta favorita ah, do tarô, é? Ah, que carta é essa, Ah, tá de Ah, a estrela. Olha só, um tarô no que tá pendurado, caça é, a a é, é. É. é, gente portuguesa. A minha é e a estrela, gente, a gente vai tirar uma para ver. É, a tirinha é a lua. Da... <risos> Olha só. É a conexão espiritual. Filha das estrelas e, ao mesmo tempo, a conexão do que você é, Kelvin. Ou seja, tudo que você precisa é nessa conexão multidimensional. Hoje, tudo teu está vindo sobre a ótica dessa conexão multidimensional. Ou seja, é o viver aquilo que você é, o que a sua essência é e não... Uh, o que as pessoas querem em si, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Não, o que você é realmente, engraçado, eu estou exatamente nesse momento também, uhum. é o que você veio fazer, o que você veio é, construir, eu sei, eu o que você veio uhum. trabalhar diante da tua essência. E é isso, a sua conexão total, ela é estelar. Então, uma vez que você se conecta dentro da sua intuição, do seu sentir, o seu agir, ele fica é, é, fluir. Ele vem para uma ação em concretização. Assim, se estiver fora dessa consciência, aí você vai sentir algumas dificuldades de conexão, ou vai achar um pouquinho, um, um, um peixinho fora d'água, sabe? Um então, É, então assim, a conexão toda tem que ser, por exemplo, pode oferecer para você um castelo, uhum. mas a tua história ela é hoje, toda a sua prosperidade é na conexão dessa espiritualidade então ela está muito latente ao mesmo tempo você está com a visão expandida porque a estrela traz isso, é a esperança, é a fé é a consciência, é o direcionamento então aproveita a esteja nessa consciência uhum. da estrela e segue porque é, ela vai mostrar o para que que você veio, é espiritualidade. a ah, espiritualidade página é. é, é Aqui, no caso, é usufruir daquilo que você tem, mas também da tua alegria, da tua leveza, distribuir com leveza. Eu acho que essa carta também tem a ver com a representatividade da, da leveza que você gosta, sabe, de colocar nas suas atividades. Não perca isso, Diante, nos seus retiros, nas suas vivências, naquilo que você faz na, na, na internet, tipo, Esteja consciente, por quê? Porque quando a pessoa acessa a estrela também, quando vem muitas questões densas, que é para o um ensinamento, é tendencioso às vezes se afastar ou dar tempo de algumas questões. Não, você precisa uhum. trazer a imperatriz, que é a luta também num momento como esse, tá? Por quê? Porque o Págio aqui nesse caso, ele está anunciando, é. e ele anuncia, a boa nova, ele anuncia de que por mais que esteja parecendo que tudo está caindo, está uhum. tudo certo. O que precisa é se colocar, às vezes, resgatar essa força do imperador, da imperatriz, para poder lutar um pouquinho, não lutar contra, mas lutar a favor e guardando aquilo que o universo te confiou. Ou seja, não é Keurin no ego, é Keurin protegendo o que ela traz de mais sagrado. E a gente precisa levantar essa espada do amor, essa espada da ação, para a gente poder proteger a os cristais, né? Que as pérolas que o divino nos dá, meio no canal dela, eu no meu canal, é, no meu trabalho. É. Você no seu canal, no seu trabalho. Então é preciso a gente saber proteger e guardar, tá? Então só isso, essa ação que precisa ter. Mas ao mesmo tempo espalhe essa boa norma. Ah, que lindo! Show, né? que ver as pessoas agora. Vamos é. ver, vocês escolheram dois ou... Um, escolhe dois ou três, né? Todo mundo dois, um, dois um, ou um, Vamos pegar agora a carta. Ah, bota aqui é, e volta. Mensagem é, é para vocês agora. Eles querem a pegada na ah, carta. A pegada na minha, minha ah. estrela. Calma, dá aqui, essa, tá essa tá também. Então ver é. aqui. É. Lindo, é linda essa carta. Linda mesmo. Então, tira aqui três. É, eu melhor. vou tirar uma, tira não, um, né? Tira três, ela parte. tira do outro. Ah, ela tira, ah, tira o caso. Tá. Essa aqui é a carta um. Um, dois, quanto mais. Carta dois, três. Misturar aqui, Vai misturar, viu, Mê? Outra pé, outra pé. Cartão um. Peraí, Miroca. Quem escolheu um, coloca eu aí. Quem escolheu um. É. A Miroca aprendendo aí. Que deroginho do lado do Quem coloque, escolheu cartão é. eu, eu, eu, deixa eu é. ver. Deixa eu ver quem tá com um aí. Quem escolheu Tira um. Tira uma foto desses Armengues aqui depois. É. Okay. Não, dessa, hum. dessa Arapuca toda que um, tá aqui. Dois. Pera aí. Adam, um aí, 1, ninguém escolheu a Ah, isso aí tem um delayzinho. Coloco eu três, aí, ó. Três, Pessoal três, do, da carta 1. Um. Então vamos lá. Carta 1. Um. Quem escolheu a carta... Uau! Momento de direcionar, de trazer o seu grau, melhor. O que há de mais sagrado também para poder distribuir, para poder direcionar. Momento é de segurar as rédeas, viu? E não deixar as coisas soltas. É pegar o seu cavalo, seguir... No direcionamento que você quer, mesmo que alguém esteja contra o que você gostaria de fazer, o universo diz, é a hora de você pegar... O seu tesouro é simplesmente seguir aquele projeto que você protelava, observar também os relacionamentos abusivos, não deixar que eles tomem conta do teu eu, mas você dominando a tua, a, tua, a tua casa, o teu corpo, a tua história. Não deixar que ninguém, ninguém decida por você, mas você tome as rédeas porque você tem a condição e a possibilidade de fazer a sua vida acontecer. Então, um, para você, você tem o um ouro nas suas mãos, você tem a sua riqueza, não dependerá de ninguém, mas da sua consciência de você é, decidir por você e não ficar mais protelando, esperando que alguém decida. Ah, tô num relacionamento há 10 anos, mas o um relacionamento eu queria assim, queria assado. Não, você pode decidir por você, não pelas pessoas, não pelo outro. Ah, mas eu gosto tanto, amo. Vai doer? Vai doer. Mas com o tempo você consegue se curar e sair da situação. Para outros que não tem a ver com relacionamento é... Se dedique no que você quer, no seu profissional, na atividade que você gostaria, porque você vai trazer resultados, porque tudo está aí. Você só vai cocriar aquilo que você já sabe fazer e que já está com você. Olha um, muito bom. E para completar, qual é um? É, olha só, olha, olha. Olha só, gente. Dois cavaleiros. Dois né? cavaleiros. Então, segure o seu bastão e direcione, dê direcionamento. Mas eu não sei como, Frank, se vira, grita, joga pra fora tudo que tá confuso no mental e refaça, melhor. Recomece a tua vida de agora por diante. Ou esse projeto, ou essa relação, ou uma nova história na sua vida. É hora de segurar as redes e não deixar que ninguém tome conta do seu bastão. Show, juro. Uh, né? dois, dois. dois. Quem escolheu dois? dois? Quem escolheu dois, <risos> escolheu dois bota eu aí. Vamos ver dois. Aí. É imperatriz, né? É, que a, a tradutora, porque o baralho tá todo em. É imperatriz. Não, não é a rainha É do... a as... rainha de Copas. Rainha de Copas, pronto. É, traz Nossa, também, cara. traz muito parecido. Olha, é. a rainha de Copas, no caso, para você que escolheu o dois, é hora de retomar toda a sua consciência de amor, de alto amor daquilo que tem a ver com os seus de comando. Sabe quando você faz o que gosta? quando você se dedica ao que gosta e às vezes você quer fazer jogos desnecessários com histórias que não vale a pena. É só você colocar o coração e a consciência do que você é. Se assim você fizer, você vai ver que você vai trazer resultados bem mais rápido, mais rápido do que você imagina, diante do que você está aí com dificuldade. Seja no espiritual, seja na saúde, seja na família, no profissional, no financeiro, no relacionamento, né? no que você traz com projeto, então há no caso, a Rainha de Copas é preciso colocar o agora, é preciso colocar os pés no chão, viver o agora, mas viver com o coração. Se assim você fizer com consciência, você vai ver até mesmo a ação da sacerdotisa também administrando essa Rainha de Copas, que é... Toda a informação, o silêncio, para poder observar e sentir meu coração. Rainha de Copas é você trazer para ação junto a esse coração. Então, o que você quer, que você precisa viver agora? Então, a Rainha de Copas diz, sem perder a beleza, sem perder uh, o, equilíbrio. o equilíbrio, né? Então, esteja nessa consciência do teu agora, do teu sentir, que logo você vai ver que tudo aquilo que parecia mental, na verdade... O que você está precisando é trazer para o coração e sentir mais. E logo você vai dar um direcionamento nessa questão que você gostaria. Então aproveite. Eu acho que esse pessoal aí no do número 2 tem que fazer alguma escolha. Esco... Hum... Olha, seguir coração, coração, coração. E aí tem sim, tem que fazer uma escolha. Escolha afetivas, escolha de parcerias, escolhas de alianças. Então tá na hora. E para quem tá querendo casar, sinta e siga seu coração sem tirar os pés do chão. Olha. Pensa é, bem quem é. tá casando. Escolhe bem direitinho depois reclama. É. é, depois vem pra cá. Foi Frank disse, eu não disse nada. Ele não, não, não, não reclamar, as cartas. As cartas não <risos> mentem. A gente se atrapalha, mas as cartas não <risos> mentem. <risos> avaleiro, a Vamos lá, terceiro. Outro cavaleiro. cavaleiro, não é diferente. Esse, esse é cavaleiro de página? Não é o Cavaleiro de Ouros. Ah, o de Ouros, pronto. Então, o Cavaleiro de Ouros, para quem está procurando se dedicar àquilo que gostaria de realizar, tipo, profissionalmente, ou de fazer algum projeto, dinheiro, tudo que tem a ver com materialização, com co-criação, concretização, é a hora. Olha, e é trazer com leveza, não é com luta, é simplesmente seguir o fluxo, porque nesse caso você já tem. Você já tem, você já é, a história é sua. Então, uma vez que você tem essa consciência, você vai ver que tudo vai expandir. E o universo está falando com você, através de números iguais, através de consciências que vêm na tua mente, que às vezes você acha que é loucura da tua cabeça, que são sinais, alguém que traz uma mensagem, um vídeo que aparece com você. Sim, você que chegou aqui agora, escolheu esse número e não sabe porquê, caiu de paraquedas. Esse doido aí que está falando, não tem problema, pode me chamar. Mas o que esse doido quer te dizer é, toma cuidado porque agora é a hora de você seguir aquilo que você já tem de mais precioso, porque ele só vai concretizar quando você acreditar. E simplesmente já está. Então não é hora de reclamação nem de vitimização, é hora de você se doar, se desprender, para você conseguir ancorar essa energia. Então vamos ver e o que tá é isso. Está na hora ser. de se motivar, né? Motivação, olha, olha empodere-se. Então traga a motivação, o empoderamento, porque a vida está pedindo para você. Três. Você que escolheu, é a hora de trazer tudo com leveza. Administre tudo, mas com leveza. Sendo assim, você vai conseguir, ó, com as minhas cartinhas novas, vocês vão conseguir é, ir além. Foi bom para você? Ah, eu tô você pensando que é assim. Peraí, As cartas é novas. Né? O vai embaralhar esse é, aqui, ó. Vai tirar, vai tirar pra, tira pra mim? No ah! Vaso. Boa, boa. E eu vou embaralhar esse aqui. Pega 51, aí, <risos> O tá aí, esse copo aí, né? É. 1, 2, 51, que eu já tô aqui embriagado de água. É, agora a gente tira ele. Ah, eu quero. Joker, Joker. Joker. Sintam e fodam. <risos> Vocês tão gostando, né, gente? Tá divertido, tá né? Bom, né? É, pegaram a mensagem de vocês. Gente, agora O povo, o te, o o povo não deve tá entendendo. A gente estava em lançamento da Céu, que eu vindo com o do tá Tudo certo. Tudo <risos> junto e <risos> misturado, <risos> meu povo. Vou tirar uma pra você. Vamos, Vamos lá. Vou a energia aqui. Ah, não, não sou eu que, que tiro mesmo. Não, não, somos nós que tiramos pra meu você. Meu Deus, Deus você vai é. lá então, lê aí, <risos> Lê. Ok, aqui, E aí, mesmo Eu tirei uma pra você. Sinta mesmo, sinta, não precisa entender. Sente fala. Sente e fala. Sente e fala. Sente e fala. É é, a carta é o contrário. Ele está eu tô Ele está dormindo, caramba. Ele o ah. espada. É isso mesmo. Está escrito o ar, tá vendo? Eles está ler Ele Sente e fala. Que eu, eu não entendo. Se ele não precisa entender, sente. Olha para ele sente e fala. Ele é, é. Ele é da fala. cabeça, é o é, sinal, é. é o ar. Sente É o seguindo do ar É, sente ai ah, ele é libriano Com oh, É ah, rei de é isso? É o ar, né? Deixa é que assim. eu quero falar não. não, eu realmente não tenho experiência com as caras Não precisa, você sente, Miroca? aqui <risos> Vamos sentir, agora vai baixar alguma coisa Agora baixa é, baixar cigana, <risos> cigana. a cigana A cigana Cigana, baixa aí, Miroca, vai é. Eu não estou gostando dessa cara. Olha, <risos> ah, ah, ah, ah, vai começar as... a suar. Olha, é a mesma coisa que a pessoa vai olhar assim. E aí, como está a minha leitura? Tá ótima. Tá muito boa a sua vida. Ah, eu tava tá com... <risos> Esse é o cavaleiro de espada? É? É tá de de o cavaleiro ou o rei de espada? É o rei de espada, entendeu? Não é o rei de, de espada. espada. Esse aqui é o rei de espada. É, é, é o, o... o rei de espada. Rei de espada. <risos> Pega a espada de algum ali. Ó. Rei de espada, eu tô até assim. Não, nós viemos cantando de né? É, meu é. pai é. é. Será que você tem alguma coisa é. ali? Assim? É, é. É. Sou de algum, né? Ah, então rei tá de espada. Então segura sua espada. É, né? Siga assim. seu caminho. Fortaleça, uma né? história muito boa. Nossa, é Eu, eu tá tá estou escutando, escutando, eu estou escutando, eu tô escutando <risos> telepaticamente, que eu porque eu que O que ele está falando, ele está ali, sim, ó. Sim. Obrigado, ah, é, meu Seguir meu a minha história, segurar a minha espada e guerrear no amor, exatamente. Obrigado, Miroca. Incrível. incrível, incrível. estou sentindo, Miroca. Tudo Ai, bem, isso tudo bem. bem. Eu farei nada. isso. Ó, isso daí não pode falar, não, Miri. Não, não, não. Deixa só pra gente, Então. Entendi. então Vocês perceberam como eu sei ligado Ah, entendi. empoderar Mico. Vamos lá. Não se distraia. Não se distraia, deixa é. o racional trabalhar um pouco mais não, entendo. Entendo. o Racional mais? Cara. Deixa, deixa o racional trabalhar, porque você é muito coração, né, Fran? Nossa, você é muito. Mas eu estava muito racional. Você estava muito eu tô racional. Eu Ao contrário, eu tô tendo que acessar o coração de volta. Em é. Portugal me deixou racional. É, muito. Então, eu que tive Deus. que voltar agora para o coração, para sentir. E agora? é a carta dele. E, e agora? Porque eu... olha... Não. Olha para a carta voltar. e faz um cara aí legal. Pra olha, aí eu vou mostrar a carta. Ai, que bom. Eu vou mostrar Ufa. a carta. Depois que Mery olhou, Aí eu fiquei <risos> até... Eu eu fiquei... Sabe o no... que essa... Eu, essa... eu acho? Essa carta humana. Que você me falou agora que vai bater com essa carta aqui, que Sim. é o um 10 de copas. Essa carta tem Eu tudo a ver bem. com que você falou que você estava muito racional então, Prava, muito né? Então acho que sair um pouquinho do racional e mais pro sentir, porque o 10 de copas é o que traz para ele o que ele deseja, né? A alegria em família, é o sentir, a emoção, <risos> é é os desejos Sim. realizados. <risos> Ponte Nua, eu adoro. Eu lá, ah, ali, olha, vai, olha lá, sentindo, é Tudo aquilo que você sentiu no seu coração agora é agora, agora é agora. Ah, Sai da cabeça. Olha, né? ele tá com, com um amor, mãe. Não, não sei, e olha a gente, gente olha, olha família, crianças brincando, olha. muita alegria, muita felicidade é o que eu vejo com você. Ai agora. meu Deus! Sigana ah. Catita baixou aqui. Lembra <risos> Brasil, Cigana Catita. Gracatita, diga, catita, diga, diga, diga, diga nossa. Toma, adorei, bomba, a nossa não vou catita, eu adorei, fui... eu. Não, eu escutei não. tudo, meu. Eu escutei e aceito com coração, minha amiga. Tá tudo certo. E aí, bateu. Bateu, bateu, bateu. Super, né? bateu. Foi o que você falou. do É, você gosta. tem a sua. Sempre visado. bate, nossa, tem sim, também tá tudo certo. Eu escutei, Meire. O que pensei. você falou, eu escutei, tô dizendo, seu, sua, sua é supraconsciência é falou. Porque é, o que realmente você tem que agora é ter é força da batalha que você tem para vencer pela frente, você sabe sim, sim. mas você vai ter a força necessária para vencer e tem um dos amigos também, tá tudo certo, é, estamos, estamos bem aí. e é isso é, né, eu acho sim. que você tá aqui no Brasil também é. porque você vem se reencontrar é. com seus amigos, né porque sim. você falou que é tão importante, é. que ele tava com saudade toda então... batalha que vier pela frente, você tem a certeza que você tem uma proteção linda sabe, o que vier, você tem essa, essa garra dentro de você a certeza que a gente não passa nada que a gente não tenha que passar nessa vida. Viu? Ah, meu louco. <risos> De Deus, eu vou chorar também. É, e a gente está aqui para dar força para todo mundo, trazer força para vocês. Nada é por acaso, a gente vir aqui é dividir a nossa luz, partilhar com vocês. Viu Força. Vamos lá, vamos lá. Somos é isso. Achei ruim, na mateia, aleluia, amém, saravá. Ah, é. É. <risos> Muito, muito, muito gostoso. Então, então, gente,